agora que a gente já viu vários tipos diferentes de força como que e como que elas agem a gente pode passar a um procedimento mais geral para resolver problemas de, de dinâmica né é, em duas ou três dimensões tá o procedimento é bastante geral é praticamente um algoritmo né que se você seguir direitinho com atenção você vai errar pouco ou, quase, ou, ou, ou nada em problemas de, envolvendo -se, é, se primeira, segunda e terceira lei de Newton. Vamos ver como é que é esse procedimento. Em geral, você vai ter uma situação em que, em que o corpo vai estar se movimentando, ou vai estar em equilíbrio, né, em duas ou três dimensões. Qual que é o procedimento? A primeira coisa é, você vai ter em geral uma força resultante diferente de zero e cujas componentes podem agir nas três direções cartesianas no caso mais geral, tá? É, pode ser também que você tenha um um, um um problema de equilíbrio. Nesse caso, as componentes de cada, cada componente da força resultante Fx, F F resultante x, F resultante y, F resultante z, vai ser vai vai ser igual a zero. E as acelerações correspondentes também vão ser iguais a zero. Então o que a gente faz? Identifica todas as forças que estão agindo sobre o problema. Tá? E aí a gente calcula as acelerações resultantes, calculando as componentes da força resultante. Então a aceleração resultante na direção x vai ser a força resultante na direção x dividido pela massa. Nota que aqui eu estou falando de componentes escalares e, portanto, esse cara aqui vai ter sinal. Okay? E esse sinal, como a massa é positiva, a, o sinal da aceleração vai ser essencialmente o sinal da componente na, na, na direção x. Na direção y, a mesma coisa, a aceleração resultante vai ser a componente da força resultante em, ao longo de y dividido pela massa, e a mesma coisa para z. Em seguida, né, você vai ver se as componentes de, da aceleração resultante são independentes entre si. Ou seja, né, se uma não depende da posição uh, de outra componente cartesiana, se, F, se a força resultante em uma direção né, não depende da, da componente da força resultante em outra direção, aí é um problema que não dá para ser resolvido analiticamente. Tá? Na maioria dos casos, para a tranquilidade de vocês, a gente vai tratar de problemas onde as componentes da aceleração resultante são independentes. E aí, nesse caso, a gente pode, primeiro, usar a segunda lei de Newton para cada componente do movimento, ou seja, né, eu escrevo a segunda lei de Newton para cada um dos componentes do movimento, Isolo a aceleração em cada direção cartesiana e, e para cada uma dessas direções cartesianas eu uso as boas e velhas equações da cinemática uh, unidimensional. Tá? Como é um movimento acelerado, a equação horária para a posição vai ser S igual a S0 mais V0 na velocidade inicial na direção S vezes ΔT mais meio da aceleração na direção S vezes ΔT ao quadrado. E lembrando que S aqui pode ser X, Y e Z. Então, vou ter X igual a X0 mais V0X ΔT mais meio de AX ΔT ao quadrado. Y igual a Y0 mais V0Y. Mais meio de Ay, Δt ao quadrado, e a mesma coisa para z. E outra coisa que a gente tira da cinemática unidimensional são as velocidades. Né? Velocidade na direção cartesiana S, que pode ser x, y e z, ou seja, aqui eu tenho vx, vy ou vz, é igual a velocidade inicial na direção x, y, z, mais aceleração na direção x, y, z, ou z, vezes delta t isso aqui é um procedimento completamente geral para você resolver esses problemas. Né? No geral, estuda primeiro o que está acontecendo no problema, tenta imaginar como é o movimento nesse problema, em, em linhas bastante gerais. Depois, parte para o diagrama de interações, principalmente se você não estiver muito acostumado a resolver esses problemas, esse tipo de problema. Feito o diagrama de interações, você passa para o diagrama de corpos. De, de, você desenha as forças no, no corpo, passa para o diagrama de corpo livre e, por último, você vai partir para a pancadaria da conta aqui, tá? Então, a gente no próximo vídeo nós vamos ver o último o último vídeo dessa série que é que, que é a parte de forças no, no movimento circular.